On a des interconnexions électriques sur lesquelles il y a déjà un accord. Donc il s'agit maintenant de réaliser ces interconnexions électriques. Et puis récemment, un accord a été trouvé sur les interconnexions gazières. Et donc nous allons avancer d'arrache-pied avec nos collègues espagnols et portugais pour être prêts dans les temps, et y compris que ces infrastructures puissent bénéficier des mécanismes de soutien qui sont prévus à l'échelle européenne. Nunca estiveram em causa as interconexões elétricas, Essas já havia acordo, estão uma em construção, as outras não tenham um problema. O acordo político que agora foi encontrado era o acordo onde faltava acordo, onde havia um bloqueio, por divergência, sobre o percurso, o trajeto da ligação gasífera. Houve, foi encontrado um acordo, Mudando a trajetória que atravessava os Pirineus por uma solução que faz uma ligação marítima entre Barcelona e Marselha. Não são alternativas às ligações e, e elétricas, são complementares das ligações elétricas, como sempre estiveram previstas e continuam a estar previstas. Agora, eh, houve, houve necessidade de fazer um acordo onde havia uma divergência. Onde não havia uma divergência, o acordo, obviamente, anterior mantinha-se. Quanto à adaptação de rede, a novo troço da rede será construído, quer em Portugal, quer em Espanha, já com capacidade para plena utilização por via do hidrogênio. Estamos a trabalhar para, na próxima reunião de dia 9, já podermos ter um projeto mais eh, formatado, de modo a podermos obter o financiamento por parte da União Europeia através do mecanismo europeu de, de financiamento das interconexões, visto que este não é um projeto para Portugal, para a Espanha e para a França, mas é a criação de um grande corredor verde para toda a Europa e, em particular, para apoiar os países do centro e norte da Europa que, são, que estão neste momento a ter que reorientar as suas fontes de, de abastecimento de energia tendo em conta a anterior dependência que tinham do gás russo.